Olá pessoal do F1 Horizon, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês e hoje vou jogar Fórmula 1 2018 Mas eu vou dar é, uma dica para vocês que estão tá meio que sofrendo em alguma pista aí Vamos supor, hum, do México por exemplo, prestando México, você vai fazer isso daqui que eu vou te ensinar agora Vamos lá, você vai ter que ir na tomada de tempo, né, com, os, com os carros modernos agora. É, e vai escolher, sei lá, pode escolher a Ferrari, Mercedes, tanto faz. Pode escolher a Mercedes que é mais fácil daí. E lembrando de uma coisa também que você pode usar também o carro do modo carreira. E esse esse que eu vou ensinar para vocês funciona, eu acho que a partir do Fórmula assim, 2018 em diante, tá? Eu não sei se 2017 funciona. Vou pegar a Itália. Vou pegar a Itália. Pode ser. Eu não sei muitas pistas assim, tipo, de decor. Olha, setup eu vou colocar qualquer setup aqui. Você pode colocar o seu setup aí, mas eu vou colocar qualquer setup aqui, porque eu não, não quero fazer setup nem quero pegar setup, senão vai demorar muito. Você vai lá, na né? volta boa. E aqui está o segredinho, olha só. No pausa e vai clicar aqui ó, configurações do fantasma. Beleza, e aqui ó, moto de do rival, deixa completo aqui. Nem vejo que vai aparecer aqui no chão ó. todo o traçado do do rival. Que no meu caso é aquele, nem viu, não, mas aquele tá, ó, vai aparecer tudo o traçado que ele fez aqui ó. ó muito bom isso aí. vai aparecer até os freios quando tá esse, essa barrinha que tá acelerando daqui ó vermelho frenagem ele também vai até é, graduando a frenagem né, Porque ele deve é às vezes a pessoa tá usando ABS às vezes a pessoa não tá usando nesse caso aqui tá usando não é tá usando na verdade a ABS porque quando começa a frear ele não tá graduando a frenagem parece não sei, pode até jogando, eita <risos> pode até jogando o controle aqui né, e daí tá tirando um pouco aqui do do gatilho, né eita mas não assim, se estiver jogando sem ABS, você pode seguir esse traçado aqui né, tipo, apertando o freio assim e é, vamos dizer assim desapertando então, quando chegar na curva, beleza ó, vamos aqui ó Beleza, ó, Daí quando você fez a curva aqui, ó. Fez a curva não, né? Quando você chegou na parte da curva, você perto o flashback aqui. Porque mesmo assim o flashback vai estar aqui ainda. Ó, você vê que ele começa a frear bem antes aqui, ó. Bem antes não, né? Bem essa placa de cem, não vou falar. Ele começa a frear... Aqui, né? Depois desse, desse... Vamos dizer assim, monitorzinho ali, ó. Esse aí, ó. Ele começa a frear quando o carro parar tá metade desse monitorzinho aqui, ó. Veja só. Aí, ó. Tá vendo aqui que a linha ficou maior do que a de trás aqui, ó. Então ele começou a frear aqui, ó. Foi freando, freando, freando, freando. freando. O vermelho ali ajuda também a dizer que tá freando, ó. Freou, tá freando, e tá tirando o pé. Graduativamente. Olha só, daí tirou o pé já, beleza? Tirou o pé. Não, não tirou o pé não, tá aqui ó, o um pontinho vermelho. Ele vai tirar o pé. Só aqui, ó. Só aqui nesse quadradinho aqui da, da esquerda. Então, beleza. Quando você viu a curva, você faz o flashback. Faz o flashback. Tenta fazer a curva. Eu tenho um jeito diferente de fazer essa curva. É mais pra frente ainda. O meu ponto de frenagem. Eu freio lá na placa de senha ali. Aí ó, então esse rival aqui não dá muito certo. Aqui não, eu, eu recomendo vocês fazerem assim: ó, vamos ir pra garagem lá quando vocês info aqui da sessão, né? Você vai aqui no monitorzinho, vem na tabela global. se Você pega aqui o que lá, o mais maior Borogodó, sabe? O melhor de todos aqui, tá? Se você é ferrado se você é Mercedes, aqui ó. Beleza? Aqui tem o config. Sim, você pode até pegar o setup dele, fica mais fácil de ficar infinito como fantasma. Daí vai estar ali o sinalzinho. Ok, nossa, agora que eu percebi que eu consegui colocar, mano, eu não conseguia colocar. <risos> Olha só o traçado do cara já está aqui. Ó, a frenagem do cara, vamos dar um flashback já aqui mesmo. Ó, ele começa a frear na placa na placa de 50, não? Né? Ele nem começa na placa de 50. Ele começa a frear um pouquinho depois da placa 50 nessa linha aqui ó. Nunca pensei nisso, cara. Começar a frear nessa linha aqui ó. Ele vai aumentando a pressão do freio, vai aumentando por causa que é no pedal, né? Não tem como ser. Ele não vai direto, né? Naquele é teclado que você clica e vai direto o freio, o acelerador ou ela virar o carro. Ele tá indo, e vai parar de frear, deixa eu ver, Eita, tudo aqui no, no replay, vai parar de frear bem aqui, ó, onde que eu tô, sei lá, nesse lugar aqui, ó, nesse nessa, nesse monitor aqui que tem na, na direita aqui, né, beleza, aí foi seguindo a curva aí, deve ser quarta marcha ou terceira, não me lembro, é beleza, você dá um... Aqui não tem como fazer flashback porque eu acabei de começar a volta, né? Eu nem cheguei... a atravessei a linha lá de chegada, né? Ó. É bem mais complicado, mano. Beleza. só o cara da velocidade. Vamos tentar frear ali. Beleza. Vamos dar flashback aqui. Ó, vamos ver com calma aqui. Ele freia na metade ali da placa de 150 Quase na metade, na verdade. Ele começa a frear aqui onde que eu tô, ó. pontinho vermelho ali, ó. Começou a frear aqui, né. Não é na metade, né. Eu freio quase no mesmo lugar. Só que eu freio mais em cima na placa de 150. Né? Pra ter um pouco mais de segurança aqui, né. Pra não ir pra fora. Não, o cara freou aqui já, ó. Beleza. É, continua, continua freando, continua. Daí, ele tirou o freio bem aqui. Tirou o pé do freio na curva. Nossa, esquisito, mas tá bom. ele fechou bem a curva aqui desse lado. Deixa eu, faz... Deixa eu fazer o... o outro lado aqui. Beleza. Ó. Nós já vemos essa curva aqui. Ele deixou bem fechado aqui. E aqui. Eu mais um pouquinho ainda. Bem aqui. Deixa eu ver. Ele farei bem aqui. Perto da, da curva aqui. né Então. Aí ó. Então é ótimo mano para você aprender a a pilotar aqui né? vamos fazer o flashback aqui então Mandar o flashback aqui atrás eu também posso estar com dificuldade porque tipo eu tô sem eu tô com controle de tração completo e tô com o um ABS ligado né ele provavelmente está com, com o ABS desligado e atração desligada também. Você vai tentar, cara. Se você não acertar, você vai dando flashback. Beleza? Olha. Vai tentar. Beleza. Foi. O cara parece nem freio aqui, rapaz. Eita. Mas beleza. Eu não vou me aprofundar mais. Vocês já aprenderam é como é que é o espírito da coisa né isso é a palavra agora então eu não vou ficar me aprofundando muito aqui senão o vídeo vai ficar longo até demais então é isso galera Tomar que tenham gostado desse vídeo beleza e eu não vou tentar fazer uma volta rápida aqui com esse <risos> com esse negócio com esse com essa linha aqui porque não esse... vou ter que aprender a linha aqui ainda né porque você vê que eu tô meio sofrendo ali mas é isso se inscreva no canal ativa o sininho porque tem vídeos diários aqui beleza quase diários na verdade só sábado e domingo que não tem mas vocês lembram né, que eu tinha que é que eu falei lá pra vocês que eu ia ficar até terça assim sem postar nenhum vídeo porque eu tava tava querendo focar na, nesse canal que está aparecendo no card branco que é o meu canal primário assim né vamos dizer, dizer assim se inscreva lá também, né? Se você gosta de não só de forma mas de outros jogos, beleza? E foi é só isso mesmo. E fui, ó.